Bem-vindos ao Projeto Como Ser Um Youtuber! E hoje nós vamos falar sobre publicidade, publicidade pessoal e também do seu canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina Sgarbi e eu tenho um canal aqui no Youtube que se chama TV Sabrina Sgarbi. Onde eu falo um pouco sobre moda, beleza, comportamento, saúde e afins, né? Bom, a minha história com o YouTube começou há muito tempo atrás. Antes mesmo de eu ter, ou ter ver sobre minhas gatas, eu já tive inúmeros outros canais que eu acabei abandonando, ou por direitos autorais, ou porque deu alguma coisa errada, enfim, ou que eu queria mudar, enfim. E eu posso dizer que essa longa minha trajetória aqui no YouTube me faz aprender bastante. eu não posso dizer que eu sou a mesma blogueira que eu era, ah, vamos supor, 3, 4 anos atrás. O meu canal sempre abordou praticamente os mesmos assuntos, né? Eu gosto bastante de fazer vlog, eu gosto bastante de fazer conteúdo divertido, né? Tirar um pouco de risada das pessoas que estão me assistindo... Demonstrar esse meu lado um pouco palhaça, um pouco coluna. Eu gosto bastante também de expor esse meu lado Miss. Então eu uso hoje o meu canal também para orientar pessoas a sair da obesidade, né? Para sair da obesidade e procurar a sua saúde. E porque talvez você não saiba, mas até três anos atrás eu era uma obesa mórbida que pesava 140 quilos. Então eu emagreci, usei o meu canal para relatar essa minha transformação, né? para relatar o passo a passo de como foi, para incentivar pessoas a melhorar a sua, a sua qualidade de vida, né? Buscar a sua saúde. E também conquistar seus sonhos, porque eu saí da obesidade e vou parar nas passarelas do Brasil e do mundo, né? Ano passado eu fui pro Peru, discutei Miss Mundial, acabei ganhando Miss Mundial e com a parte de Miss Mundial, então, já tem a somatória de 16 ou 17 títulos. E eu acho que todo mundo tem que buscar o que que melhor sabe fazer, né? Nem todo mundo vai fazer sucesso na internet fazendo maquiagem, mas algumas vão. Nem todo mundo vai fazer sucesso na internet fazendo vlogs diários. Mas algumas pessoas vão. Então você tem que buscar dentro de você, dentro da sua personalidade, o que, que melhor você se destaca, né? No meu caso, o meu canal acabou ganhando uma visão um pouco maior, um pouco mais ampla depois que eu comecei a relatar o meu antes e o meu depois, o meu processo, de emagrecimento, quais mudanças eu adotei para minha nova vida, né? Minha nova vida saudável. E foi aí então que eu posso dizer assim que eu me tornei popular, né? Aí eu fui parar nos palcos do Gugu, da Ana Hickman, da TV, César Filho, é, RBS TV, Pampa, enfim, vários canais acabaram me chamando pra ir lá, pra dar entrevista, pra relatar essa minha história, tudo por quê? Por causa do YouTube, né? Por causa da, dos vídeos que eu sempre postei, incentivando as pessoas, né? Então é por isso que é importante você buscar dentro de você o que é melhor você se destaca. É com vlogs? Se é com vídeo de passo a você mesmo, ou é vídeo de games? O que, que melhor você faz? E se dedicar muito em cima disso, não que você tenha que parar de fazer todas as outras coisas, né? Você pode continuar. Você tem que dar um pouco de destaque para aquilo que você é diferente dos outros, né? Por exemplo, eu também atuo na causa animal, né? Eu sou protetora dos animais já faz muitos anos, já faz mais de 10 anos. Também sou vegetariana, então eu tenho toda uma causa social aí envolvida, porém os vídeos de proteção animal no meu canal não fazem sucesso. Não é isso que o público quer, não é isso que o público procura assistir no meu canal. Então, eu ainda faço os vídeos, eu ainda falo sobre o sobre o amor animal, sobre proteção animal, mas não é o foco do meu canal. E é aí que a gente entra no marketing pessoal, né? Como é importante você estar na mídia? Mas dentro dessa mídia, uma coisa que é muito importante também é o quê? É a interação, é a divulgação da sua parte, né? Divulgação em grupos, em redes sociais, é muito importante você criar uma arte visual para o seu canal, para o seu blog, enfim, né? E falando de marketing pessoal, a gente também não pode esquecer dos nossos colegas aqui do YouTube que também fazem, que também produzem vídeos e por que não fazer vídeos colaborativos, né? Tro uh, essa troca de público é muito importante. Como é o caso de hoje, que eu estou aqui no canal do Mico TV e o Mico também já apareceu lá num vídeo meu do Veta, que foi muito engraçado, que se chama Altas Tretas, né? Tretas do vizinho. Então, o que que aconteceu? A gente fez essa troca. Hoje eu tô aqui, vocês que nunca me viram na frente estão me conhecendo, então podem saber só um pouquinho mais do meu trabalho. E o pessoal que assistiu o meu Veda, o Veda da treta do vizinho, também acabou conhecendo o Mico, né? Acabou que conheceu... Aperto mas quem é? Que blogueiro é esse? Ah, vou conhecer o canal dele. Então, gente, a gente tem que criar esse vínculo, não só profissional, mas também um vínculo, um vínculo afetivo, carinhoso, né? De amizade verdadeira. Então, essa troca é muito importante, tanto para o seu marketing, quanto para o marketing, do canal. Uma coisa que eu acho muito importante também, claro, na minha profissão, que não é apenas blogueira, né? Eu também sou empresária, eu também trabalho em desfiles, com desfiles, um como misto, então pra mim é um pouco mais importante ter cartão de visita. Porém, eu acho importante pra todo mundo que quer ter o seu canal do YouTube como uma profissão, como realmente uma empresa, tem que tratar como uma empresa. Então eu já há vários anos eu fiz o meu cartãozinho de visita, aqui tem a minha logo e aqui atrás então tem todas as minhas redes sociais. Valeu, celular! sempre que eu vou em algum evento ou algum desfile, eu acabo o quê? Distribuindo meu cartão, né? As pessoas que vêm, os leitores que vêm, então eu dou um monte de cartão, não é caro, é baratinho, porque se você realmente quer crescer aqui no YouTube, você tem que fazer seu marketing, né? Você tem que fazer merchan próprio. Então, cartão de visita eu acho importantíssimo. E bem claro que a gente fala de marketing pessoal, a gente começa a falar do marketing das empresas, né? Como que funciona, como que a empresa entra em contato, ou se é você que entra em contato, então, pera lá que nós vamos desde o começo. Se você começou um canal no YouTube faz pouco, é óbvio que nem todas as empresas vão te conhecer, não vai ser tão fácil empresas grandes chegar até você. Então, na maioria das vezes, é você que tem que se apresentar para a empresa. Então, o que, que você vai fazer? Você vai montar um Media kit, você vai montar um, uns slides apresentando o seu canal, se apresentando, dizendo quem é você, quais ações você já fez, se você já apareceu na TV, se você já foi dar uma entrevista em tal lugar. Isso é muito importante, por isso que eu falei que o marketing pessoal é muito importante. Porque você vai usar do teu marketing pessoal também pra divulgar o seu canal e pra levantar o seu canal, né? Dar mais moral pra ele. Mas pelo amor de Deus, gente, vocês não vão me mendigar permuta, vocês não vão me mendigar produto, que isso é horrível. Isso desvaloriza totalmente o seu canal. Então o interessante mesmo é primeiro você montar todo esse mídia kit, né? Fazer bonitinho, tudo com números, né? Quantas visualizações vocês já tiveram. Né? enfim qual é o alcance qual é o seu público alvo aí você monta um texto bonitinho e manda esse anexo para a empresa aí se vocês fecharem a parceria ela pode ser como ou ela pode ser a permuta ou então ela pode ser um publicitário né uma publicidade no caso da permuta é a troca então você não vai ganhar dinheiro mas você vai ganhar o um produto né então você vai ter conteúdo para mostrar no seu canal se vale a pena em termos Vale, principalmente para canais pequenos. Então nessas horas é tudo calma, gente. calma, calma, trabalhem, foquem, façam aquilo, comecem debaixo, que os degraus é assim, né? A gente, para subir na vida é assim, é um degrauzinho de cada vez. Aí, como promover a loja, isso fica a seu critério, né? Então, se é no Instagram, se é na conta do Facebook, se é em vídeos, né? Se é tutorial de como usar o produto, se é na resenha, ou se é no blog, ou se é tudo isso. <risos> isso vai ter você. Então, nesse aqui você tem que botar os pacotes, né? Por exemplo, um vídeo tal, junto com uma postagem no Facebook, é tanto. Ai, sabe, mas enquanto eu cobro? Uma pessoa que tem um milhão de inscritos não vai cobrar a mesma coisa de uma pessoa que tem um mil inscritos. Nesses casos, a melhor coisa que você tem a fazer é o quê? Conversar com outros blogueiros, com outras blogueiras, blogueiros, enfim já passaram por isso, que já tem uma experiência para relatar. Só o único cuidado é o okay, que Não cobrar demais, gente. Tem que cobrar um preço justo, né, gente? Aí você leva em consideração a sua carga horária, quanto tempo você levou para fazer aquela publicidade, se demorou um dia, se demorou dois dias, quantas horas e tudo mais, e você vê um valor relevante, né? E ainda, se tiver um produto em troca, aí você vê ali um precinho camarada. Para quê? Para essa empresa voltar a fazer parceria com você. Sacou a jogada? E as empresas, independente do que elas forem, elas sempre buscam praticamente a mesma coisa, né? Uma pessoa coerente, uma pessoa verdadeira, sincera e, acima de tudo, responsável. E fica tranquilo que, mesmo que você não tenha um perfil do padrão da sociedade, né? Fica tranquilo que sempre vai ter uma empresa que busca exatamente o seu perfil, desde que você seja verdadeiro. Porque, gente. Não adianta. Se você for falso na frente da câmera, as pessoas que estão assistindo, elas vão olhar no seu olho e elas vão ver que você não é uma pessoa, você é um personagem. Então a dica que eu tenho pra dar pra vocês é, gente, abaixem a cabeça, foquem naquilo que vocês querem, nada é impossível, tô aqui eu, uma missão que até poucos dias atrás pesava 140 quilos. Hoje o meu canal e o meu blog não são apenas um hobby, hoje é o meu trabalho, hoje eu ganho dinheiro com isso, hoje eu tenho uma empresa em nome de Sabrina Sgarve, meu blog é uma empresa, tem CNPJ, eu faço nota fiscal, então tudo isso só pode acontecer porque realmente e um tempinho pra cá eu comecei a me dedicar muito, eu comecei a cumprir horários, eu comecei a melhorar o canal, fazer uma coisinha diferente, sabe, dar mais atenção ao meu público. Então é isso aí gente, sabe? Se vocês querem, não desistam. É difícil? É difícil, porque o YouTube tem muita concorrência, né? Mas como todas as áreas, todas as profissões, tem espaço pra todo mundo. Então é isso aí pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, né? Vou aproveitar o espaço aqui no canal do Mico TV, né? Obrigada, Mico. Então, por favor, me sigam nas redes sociais, conhece meu trabalho também. Se você ficou curioso, vai lá, se inscreve no meu canal, tá rolando veda lá também, então tem todo o vídeo em Abril aí. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal do Mico TV e deixa sua opinião aqui embaixo. Um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E aí amiguinhos, gostaram das dicas da minha amiga e Miss Sabrina Esgarve? Se vocês gostaram, eu convido vocês a irem lá conhecer o canal dela. O link do canal dela está aí na descrição, ou então você pode clicar no ícone que está aparecendo aí em cima, que também vai aparecer os outros vídeos do projeto Como Ser Youtuber. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal para não perder mais nenhuma novidade. Então é isso aí amiguinhos. A gente se vê no próximo vídeo Falou